Depois do desafio do papel higiênico, vem aí o desafio do lixo orgânico. Oi, eu sou a Vavá Ferraz, arquiteta, e bora descobrir como transformar o seu lixo orgânico em adubo sem composteira. Fica até o final que eu vou te contar uma dica super prática e inovadora. Como você deve saber, o lixo orgânico, na verdade, é um resíduo super rico que pode ser transformado em adubo. Já quando é descartado no lixo comum, vai parar nos aterros sanitários. Mas por que isso é tão ruim? O lixo orgânico não se decompõe rápido. O lixo orgânico exposto, além de atrair uma quantidade grande de animais transmissores de doenças, como baratas, ratos e urubus, produz o famoso chorume, que na verdade é um líquido também super rico, mas se misturado com outros tipos de lixo, como produtos de limpeza e eletrônicos, absorve metais pesados, se tornando altamente tóxico. Para você ter uma ideia, se torna 20 vezes mais poluidor do que o esgoto doméstico. Fora isso, nos aterros, esse lixo passa por um processo de decomposição anaeróbico, gerando gás carbônico e o metano, um dos grandes vilões da atmosfera e intensificador do efeito estufa. E você sabia que 50% de todo o lixo dos aterros é e já parou para pensar na quantidade de lixo diário gerado por bairros, cidades, países? Imagina a catástrofe ambiental que estamos gerando dia após dia. Para minimizar esse impacto, muitas pessoas têm composteira em casa. A mais comum são aquelas três caixas empilhadas e conectadas por furos no fundo delas e utilizam minhocas para acelerar o processo de decomposição desses resíduos, transformando-os em adubo em algumas semanas. Na verdade, é um processo bem simples e sei de pessoas que têm composteira e viajam por um mês e as minhoquinhas ficam bem. Se você tem vontade de ter uma, tem o um link aqui na descrição. Tem até um vídeo mostrando melhor como é que funciona. Eu encontrei também uma composteira automática. Tem cara de ser bem careira. Mas pode ser uma opção. Também deixei o link na descrição se você quiser pesquisar e ver quanto é que é. Particularmente eu não tenho composteira. Pois sou meio nômade. Cada hora eu tô morando num lugar diferente. Agora eu tô no Rio de Janeiro, mas eu moro no México. E não sei pra onde é que eu vou depois. O que complica. Já que não dá pra levar composteira no avião, né? Então como é que você faz, Jová? Existem serviços de compostagem residencial para facilitar a sua vida e contribuir para o planeta. Acho que podia ser garota propaganda, hein? Funciona assim. Você contrata o serviço e eles deixam um baldinho na sua casa. Geralmente tem diferentes planos de acordo com a sua necessidade. Como eu estou no Rio de Janeiro, eu contratei o ciclo, o ciclo orgânico e eu tenho esse baldinho aqui de 18 litros. Ó, esse baldinho tem 18 litros. E eles vêm buscar uma vez por semana de bicicleta, melhor ainda, hein? E ainda te dão uma sacolinha compostável, que é como eles levam o seu resíduo orgânico embora e eles mesmos compostam essa sacolinha. Gente, não deixa nenhum cheiro de verdade, só não deixar por muito tempo carnes, ossos ou comida cozida, isso pode ir no baldinho, mas para não deixar cheiro... O ideal é ir congelando até quando eles vierem buscar. Eu tenho um pote velho de plástico próprio para isso, vou armazenando ali no congelador e quando eles vêm, jogo no baldinho e entrego. Eles ainda te dão sementes e adubos se você quiser plantar na sua casa. Já estão surgindo empresas desse tipo em várias cidades, eu fiz uma pesquisa e deixei aqui na descrição uma lista das que eu encontrei. Comenta aqui se você souber de mais alguma pra gente ajudar outras pessoas a encontrar esse serviço também. Se você não tiver na sua cidade, quem sabe é uma ótima oportunidade de negócio. A mentalidade das pessoas está mudando e isso é lindo. Afinal, temos que ser responsáveis pelo lixo que geramos. Existem empresas maiores que atendem condomínios, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem educação ambiental de separar os seus resíduos dentro de casa. Então eu prefiro não arriscar e contratar o serviço individualmente. O ideal era que esse serviço fosse municipal, mas enquanto o governo não faz nada, a gente faz. Então, espalha para todo mundo essa informação e vamos junto nessa revolução verde. Comenta aqui como você faz com seu resíduo orgânico. Se gostou, curte, compartilha, segue o canal e ativa o sininho para receber mais dicas para ajudar o planeta. Bora mudar o mundo e começar com a gente? Bora! Até a próxima.